Bem-vindo a mais uma aula da Kena Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre misturas. Acho que você já está familiarizado com o termo mistura e sabe o que ele significa. Vamos lá! Se você pegar duas ou mais substâncias e juntá-las, você está lidando com uma mistura, que pode ser sólida, líquida ou gasosa. Fundamentalmente, existem dois tipos diferentes de misturas. Um deles são as misturas heterogêneas. Hétero, você vai ver muito esse prefixo, significa diferente. E heterogêneo se refere a misturas. Vou fazer aqui uma mistura líquida, heterogênea, e vamos ver que, do ponto de vista macro, a olho nu, a mistura não é uniforme. É possível ver que partes da mistura têm concentrações diferentes das diferentes coisas que foram misturadas para formá-la. Um exemplo comum e bem presente em nosso cotidiano é a água e o óleo. Quando você coloca essas duas substâncias em um mesmo recipiente, uma não se dissolve na outra, e por isso conseguimos visualizá-las facilmente. Na parte de cima da mistura, você verá o óleo, porque ele é menos denso que a água. Dizemos que as propriedades da mistura são diferentes, dependendo de qual parte dela você observa. Você pode imaginar que, se existem misturas heterogêneas, o oposto delas são as misturas homogêneas. Essas seriam misturas que, quando você olha de um ponto de vista macro, o aspecto dela parece uniforme em qualquer ponto da mistura. E misturas homogêneas podem ser chamadas por outro termo que você provavelmente já ouviu. Elas são conhecidas como soluções. E, como mencionei, quando falamos sobre misturas, poderíamos estar falando sobre sólido, líquido ou gasoso. Muitas vezes, em nossa cabeça, pensamos imediatamente em misturas no estado líquido, mas podemos ter essas misturas no estado líquido, sólido ou gasoso. E o mesmo vale para as soluções. Você pode ter soluções líquidas ou gasosas ou sólidas. Um exemplo de solução sólida seria uma liga de metal. A nível macro, como está a sua cor, quão bem ela conduz eletricidade, quão maleável ela é? Parece que as propriedades são uniformes em toda a liga. Se eu tivesse algum tipo de liga metálica, como o bronze, do meu ponto de vista, em todo o bronze, eu vejo as mesmas propriedades. Mas se você fosse olhar para isso usando um microscópio muito sensível, o que está acontecendo é que você realmente tem uma mistura de metais. Mas é uma mistura homogênea de metais, porque em um nível macro você não pode realmente ver as diferenças. Agora, em um nível micro, você pode, porque existem diferentes metais misturados nesta liga. E você também tem soluções líquidas, que em química são as que lidamos com mais frequência. Quando penso em uma mistura líquida homogênea ou em uma solução líquida, o que me vem à mente é a água salgada. A água salgada tem cloreto de sódio dissolvido em água. E se você fosse para o oceano e apenas olhasse para a água salgada, ou se você medisse suas propriedades mesmo em um laboratório, veria que as propriedades em toda a água salgada parecem ser uniformes. Mas se você olhasse o que está acontecendo em um nível atômico, veria que você tem suas moléculas de água. Esse é o oxigênio, cada um deles tem dois hidrogênios. E esta extremidade é parcialmente positiva. A extremidade do oxigênio é parcialmente negativa. E assim, quando você dissolve o cloreto de sódio, os ânions cloreto são atraídos para as extremidades positivas da água. Então, talvez você tenha um ânion cloreto aí. E os íons de sódio seriam atraídos para a extremidade negativa da molécula de H2O. Então, esse é o sódio. E aí, quando você observa de uma perspectiva micro, vê que existem moléculas diferentes. Mas em uma perspectiva macro, do ponto de vista das propriedades macro, como a mistura responde a estímulos diferentes, como bem conduz a eletricidade, como é o seu aspecto visual, tudo parece uniforme. Bem, a água salgada não é a única solução líquida que temos. Existem muitos tipos de soluções líquidas. Na química, muitas vezes, vamos ver a água como nosso solvente mais comum. Estas substâncias que estão se dissolvendo são chamadas de soluto. No caso do nosso exemplo, seria o cloreto de sódio, e a água seria o solvente. Quando você tem uma solução em que algo está dissolvido em água, isso geralmente é chamado de solução aquosa. E, às vezes, é abreviado como AQ. Agora, vamos falar sobre gases. E você, com certeza, já teve e tem contato com uma solução gasosa. A mais comum é aquela que você e eu estamos respirando agora. O ar ao seu redor é uma solução gasosa. Suas propriedades macroscópicas parecem consistentes e uniformes, mas sabemos que o gás ao nosso redor é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e mais algumas moléculas de outras coisas. Portanto, um bom exemplo de solução gasosa seria o ar. Esse é apenas um bom princípio básico sobre o que é uma mistura, tipos de misturas e, especialmente, o subtipo de uma mistura, que é uma mistura homogênea, que muitas vezes chamamos de solução. E é isso. Espero que tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!